Olá meus amigos, continuando na limpeza do nosso carro Olha a situação que está essa parte traseira Então agora eu vou lavar, manter isso aqui bem em ordem Do outro lado o trabalho sempre será o mesmo Essa parte traseira falta tirar só essa em cima da roda aqui Que depois com calma eu vou tirar E assim vamos manter esse carro em ordem Porque depois eu vou sujar novamente Mas daí será outra situação Olha só pessoal a situação que está isso daqui. Ó, tá vendo? E agora que eu soltei aqui, vou tirar também aqui atrás. Aproveito e faça o serviço bem feito. É que você liga? É, desliga ali. É. Já que tá ali, tá ali, ali. Já que tá No, what? tá vendo o que você tá fazendo? É você aprender, porque se tiver o seu carro Aí você pega Você mesmo limpa, não precisa pagar para ninguém limpar, entendeu? Você tem que ter ferramenta, você tem ferramenta e não tem preguiça você tá... Ah, mas você vai comprar a ferramenta Ó, oh, se você for um... Membro, você for um membro, Sujei é meu óculos, mas não matei a moça matou não, né? Não Cadê? Cadê a moça? Matei. matei uma moça A chamada mosca varejeira É isso aí Miguel Ainda ah. tá bem que você viu ela lá, lá Então Miguel, aí se você for um netinho aqui Realmente respeitar vovô, respeitar vovó, isso aqui é tudo vai ficar para vocês. O vovô não vai levar nada disso aqui, não, quando o vovô está indo nem você também, né? Lógico, só o vovô vai correr mais cedo. Sabia disso? Quer dizer, eu penso né? mim, ah. papo mais bobo, né, gente? Mas é uma real, né? Oi, a minha vez o vovô não entendeu. E aí que tem fora, pronto. Bom gente, pro lado direito eu fiz o que pude Aquelas marcas ali mais amareladas Eu não consegui tirar E também aqui do lado de cá ó, Lado esquerdo Tirei também o que eu pude Fiz aquilo que Me foi possível fazer Agora o para-choque traseiro Eu consegui soltá-lo Lá veio o máximo que eu pude Só que por incrível que pareça Tem um parafuso ali Que a gente chamava quando eu trabalhava Na Fepasa de sargento É aquele um que não tem jeito de arrancar ele mas tudo bem, lavei bem lavado Da melhor maneira que eu consegui E agora eu vou colocar no lugar Para quem nunca mexeu com isso antes Na lama que estava aí agora Vai ficar zerado E a peça está aqui, lavada as duas E vou colocá-las no lugar Para que eu possa ficar tranquilo Quanto a esse lado aqui de trás também Muito bem, o suporte do lado direito Está colocado O suporte do lado esquerdo também está colocado, agora colocar as duas laterais do para barro ou para lama como queira. Graças a Deus pronto, tirei toda a sujeira que tinha que tirar, limpei, porém eu vou ter que depois com calma lixar essas laterais porque alguém lá no passado acabou arranhando e vou ter que dar um trato para ficar mais bonitinho mas fora isso tá tudo arrumadinho, tirei toda a parte de terra toda a parte de sujeira e agora a traseirinha dela tá mais agradável é isso mesmo